Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Senhor Presidente, Srs. Deputados. Vou começar também por cumprimentar os peticionários e este exercício uh, de cidadania tão importante que, ao trazer aqui esta, esta questão. Um, também nos congratulamos com as alterações que foi possível fazer aqui ao projeto inicial e que o melhoram, ainda que, ainda que não totalmente, mas que melhoram substancialmente aquilo que é o projeto e por isso também votaremos a favor das recomendações da, da Terceira Comissão. No entanto, não podemos deixar de, de lamentar que este caso representa um exemplo de como a política do urbanismo da Câmara muitas vezes não tem, uh, um, ou não tem de uma forma sistemática, favorecido o interesse público. Temos tido aqui vários casos de edifícios com voluntaria completamente excessiva, com casos de projetos que são completamente desadequados à sua envolvente uh, na zona histórica, uh, de casos de projetos que afetam e prejudicam o sistema de vistas e a qualidade de vida de, de, das pessoas que residem uh, naquela zona e também, não podemos também deixar de notar isso na intervenção dos peticionários, frequente pedi frequentes pedidos dos lisboetas para mais espaços verdes na zona histórica, mais zonas, uh, mais zonas de, de, de lazer nesta zona que é uma zona que urbanisticamente está já bastante consolidada e que portanto tem Uh, tem muitas vezes falta de, deste tipo de espaços, como aliás se vê também pela, pela, por aquilo que é pedido para o Martim Nunes. Um, e da nossa parte, naturalmente, que gostaríamos de ver da, aqui da parte da, da Câmara Municipal de Lisboa uma inversão desta política e uma maior abertura uh, para, uh, para permitir uma participação das pessoas, principalmente quando estamos a falar de terrenos que são, uh, que são inicialmente propriedade da Câmara, de envolvimento das pessoas para se decidir o que Eu é que vai uh, acontecer que na, naquela Já. zona. Obrigado.